Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vim dizer que SEJA e ESTEJA não existem. A conjugação correta do verbo ESTAR e do verbo SER, tanto no, na primeira pessoa do presente do subjuntivo, quanto na terceira pessoa do imperativo afirmativo, é SEJA e ESTEJA. Então você vai falar, espero que você SEJA feliz e não que você SEJA feliz. Da mesma forma você vai falar, espero que você esteja bem e não que você esteja bem.